Pássaros, irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí mais uma vez na nossa lição. Hoje a é lição 9 os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Nosso texto áudio de hoje, ele está em Efésios 4, versículo 7, e nos diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A nossa verdade aplicada nos diz, os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar-lhe o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. Amém? Nosso objetivos são três, é apresentar a relevância dos dons ministeriais da igreja, mostrar que os dons ministeriais são atuais e expor a variedade de dons e a multiforme é, sabedoria de Deus, ok? Nosso texto de referência tem Efésios 4, versículos 11 ao 14. Efésios 4, 11 ao 14. Você lê em casa, eu vou para a introdução, diz, o apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor que venceu, foi assaltado, segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcance a maturidade espiritual necessária. Ok. Eh, meus amados, veja, eh, o apóstolo Paulo nos ressalta né alguns questões alguns pontos muito importantes várias vezes nas suas epístolas, Paulo mostra que Jesus venceu tá, com efésios né por exemplo Capítulo 2 Versículo 6 e Capítulo 1 Versículo 22 onde nos diz que Cristo ressuscitou né e se assentou à destra de Deus pai né e nós juntamente com ele estamos assentados também juntamente com a ah, com Cristo à destra de Deus Pai. Ah, esse é o primeiro ponto, né? Cristo venceu e nós vencemos com ele e estamos assentados à destra de Deus. Segundo ponto, que diz que segundo a sua graça concede à sua igreja dos necessários para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja aqui na terra está conectado, né? Além de individualmente sermos um com Cristo, mas como igreja, como sistema, Cristo é a cabeça do corpo chamado igreja, tá? Ou de forma geral, tá? Eu vou colocar de uma forma mais prática para você, né? Cristo, né? É a cabeça e nosso corpo aqui somos representantes de Cristo aqui na Terra. É, veja que quando Paulo está perseguindo a igreja no caminho, né? A Damasco, ele, ele está perseguindo a igreja, mas Cristo aparece tá? e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quem está perseguindo a igreja, está perseguindo a Cristo, porque a igreja e Cristo são um só. Aqui tá? fique bem claro isso para você usufruir disto. Primeiro ponto, conhecendo os dons ministeriais. Primeiro, a atualidade dos dons de Cristo. Segundo, os dons ministeriais estão disponíveis para edificação da igreja. E terceiro, Cristo repartiu os dons com os homens. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal, com a finalidade de que seja exercido de modo a promoverem o desenvolvimento espiritual e fortalecimento da igreja de Cristo. São dados por Cristo para servirem aos interesses da igreja. Veja, primeiro aqui nosso autor ressalta né, que os dons foram é, ofertados ao crente. O que, que está dizendo, então, quando diz ofertar aos crentes? Está dizendo que nós não temos os dons por merecimento próprio. Tá? não uh, nenhum jejum, nenhuma oração, nenhuma campanha, tá? Te faz merecer algum dom de Deus. Isso é a graça de Deus segundo o designio dele. Nós vimos isso em algumas lições passadas várias vezes, tá? Então isso é importante <risos> para que ninguém se glorie, né? Achando que ele pagou o preço, ele tem direito a esse dom e às vezes tem gente que quer usar o dom, comercializar com o dom. E não é esse o objetivo. O objetivo é servir aos interesses da igreja. Atualidade dos dons. Efésios 4, versículo 7 a 11, né, nos informa né, que após o Senhor Jesus Cristo, vencer e ser exaltado concede a seu corpo um grupo especial de pessoas que, por sua vez, mobilizarão os outros membros do corpo de Cristo para seus ministérios. Assim, é possível afirmar que enquanto a igreja estiver na terra, precisa de mais maturidade e unidade. Tá? Veja, é, Deus quer a nossa perfeição? Quer. Em algum momento vamos alcançar essa perfeição aqui na terra? Não. Tá? Mas esse é o nosso objetivo que nós investamos tá, para ir amadurecendo. Paulo diz para que sejamos levados à, à estatura de varão perfeito, que é Cristo, esse é o objetivo, tá, e vamos a cada dia amadurecendo. É, uma coisa aqui também muito interessante e importante tá? é que quem recebe os dons, como disse aqui, concede a, a seu corpo um grupo especial de pessoas, né? os dons, tá? para mobilizar os outros membros. Então, é, se você recebeu um dom, por exemplo, dom é, de pastor, né? Um dom do ministério pastoral, tá? O dom de pastor não é só para ele cuidar da igreja, não. O dom de pastor é para ele também ensinar a igreja como os membros se cuidarem uns dos outros e assim despertar tá o dom nos outros membros né? porque tem outros membros que em algum momento né vão manifestar o dom pastoral também ou seja um chamado que eles têm também tá só que essas pessoas é, eles vão ter o um modelo de pastor que é o seu líder Tá? Então quem tem o um dom pastoral, assim como o evangelista, assim como todos os dons ministeriais, tá? eles não são é, únicos para agir na igreja, né? Como se eles é, deveriam fazer tudo. Pois é o dom do evangelista. Né? O dom do evangelista também vai investir no tá? um corpo de Cristo para que todo o corpo de Cristo amadureça e dentre eles também levante novos evangelistas. Interessante porque aquele dom que você admira é uma das probabilidades esse sinal, tá? Que você pode ter esse chamado também para esse ministério. Tá? Eu admiro muito grandes mestres, né? Eu admiro muito é, grandes líderes que têm esse dom do ensino, tá? Eu acabo, né? É, que eu tenho também o dom do ensino, tá? Então, o dom não é só para pessoa, é para ajudar os outros crentes, tá? A desenvolverem também. Os dons ministeriais estão disponíveis para edificação da igreja. A carta de Paulo aos Efésios relaciona os dons ministeriais. Da seguinte maneira, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É, entendemos, à luz da Bíblia, que a finalidade do Espírito Santo em ofertar esses dons é capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, isto é, a igreja. Tá? Então, é, nós temos um papel, no né? um exemplo geral ainda do Ministério Pastoral, tá? nós temos um papel, tá? para ensinar a igreja, para que cada membro saiba cuidar um do outro. Porque se o pastor vai tentar cuidar de todo o rebanho, vai ser difícil. Tá? Talvez numa congregação pequena, de 10 membros, 15 membros, 30 membros, talvez ele consiga, 50, vou colocar lá. Mas a partir do momento que a igreja cresce, mais, é 100 duzentos, cinco mil membros, dez mil, cinquenta mil membros, aí não tem como ele cuidar sozinho. Então, o dom tá, não é só para o, essa pessoa que recebe o dom, mas para ajudar a capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo e igreja. Cristo repartiu os dons com os homens observamos à luz das escrituras que Ele aqui distribui estes dons para capacitar os crentes para que estes se desenvolvam espiritualmente de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo então é, cada líder tá ele deve saber né despertar a igreja motivar a igreja né em cada área tá é, por exemplo é pelo dom do ensino em alguma congregação que eu estive dirigindo, tá? eu ensinei a cada membro dentro do seu ministério, porque Deus nos inspira né? e nos ensinamos para que cada membro nosso, né, da nossa congregação, tivesse despertado seu talento, seu dom. tá? E, graças a Deus, nós levantamos vários líderes, né? desde líderes de departamentos, partes administrativas, é, professor da escola bíblica, tá? Porque esse é meu dom de ensino, então, dom de ensino é me ajudar, as, ajudar as pessoas, né? A compreenderem seus ministérios, né? É, ensinar a eles como desenvolverem, tá? Então, o é objetivo lá tá? sempre é esse, é fortalecer a unidade do corpo de Cristo. <risos> Veja, que a Bíblia diz, né, Paulo, aos Efésios, no texto, tá? De Efésios 4, no texto de referência, né? É, nos diz assim, ele mesmo deu-nos para apóstolos, aí faz a lista dos, é, dos uh, ministérios, aí diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, né? para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Ou seja, a unidade da fé está dizendo todos nós pensarmos da mesma forma, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Tá? Estou dizendo que todo mundo vai pensar igual. Né? Estou dizendo que pensar em questão é objetivo. Nosso objetivo é edificar o corpo da igreja. Nosso, nosso objetivo é levar o conhecimento do Filho de Deus às pessoas. Tá? Então, essa, essa esse fortalecimento da unidade Você lembra que Jesus disse que um reino dividido não prevalece Então, os dois ministeriais é para ajudar nisso Ajudar o povo a se conscientizar de quem são em Cristo A unidade do corpo de Cristo Fortalecer isso em direção a um só foco, a um só objetivo tá? Distribuição dos dons Apóstolos enviados pelo Senhor Jesus profetas portadores da mensagem divina e evangelistas portadores das boas novas. Há uma diversidade de ministérios distribuídos por graça aos que estão em Cristo, capacitando-os para serem instrumentos do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, nos está dizendo, tá? Que primeiro é graça. Aí já deixamos isso bem claro no início. Não há merecimento. Tá, aqui é Deus, tá? Que te dá o dom, Deus te capacita, né? Eu quero dizer, capacitar nessa questão de sobrenatural, tá? Nosso papel aqui na terra é nós fazermos a nossa parte. Eu acho que eu falei semana passada isso, na né? missão é anterior, se você não viu pode ver, né? Que se eu tenho o dom de ensino, eu tenho que procurar ler a Bíblia, estudar, fazer pesquisa, tá, fazer cursos, né? E minha responsabilidade. Agora, em tudo isso, a graça de Deus se manifesta, a unção de Deus vem, tá? Então, é muito importante que nós saibamos nos colocar. Graça de Deus nos dá, eu vou dizer, a semente, e nós plantamos nossa semente, cultivamos, trabalhamos ela, Tá? Então, nós somos instrumentos. Paulo, no outro momento, de que somos cooperadores de Deus, tá? É, apóstolos enviados por senhor, pelo Senhor Jesus. A palavra apóstolo constitui ou significa aquele que é enviado, mensageiro, ou oficialmente comissionado por Cristo. Segundo o dicionário bíblico, Wycliffe. Tá? O termo grego, apóstolos, se origina do verbo do grego, né? apóstolen, que significa enviar, remeter. Ok, isso no grego. Agora, só esclarecendo para você, que no latim, tá? se você vê no latim, é missionários. Que okay. no português, errei é aí, tá? É no português, né? É, significa missionário, tá? missionário no português, no latim missionários, no grego apóstolos, tá? que é também do grego, de, de, de, de, traduzindo para o, o português, pode ser apóstolo. Agora, entenda muito bem isso. Tá? É, apóstolo é aquele que é enviado, é oficialmente comissionado por Cristo, mesma coisa que missionário. Ninguém se faz missionário. É aquele que é chamado por Cristo. Deus fala, direciona especificamente. Tá? Ah, por que eu coloquei também aqui no latim? Porque às vezes há uma pergunta assim, né? Ah, mas ainda existe o ministério do apóstolo? Existe. Não igual aos doze. Tá? Aqueles doze apóstolos são diferenciados. Por quê? Você vai ver em Atos, capítulo 1, tá? Eu não coloquei o texto, mas você pode ver lá. Que quando vão é, escolher um apóstolo que vai substituir Judas, existem umas regras, uns parâmetros. Quem vai ser um apóstolo semelhante aos doze, que vai ser substituto de Judas? Aí Pedro diz, que tenha estado conosco desde o batismo de Jesus. Tá? até a sua ascensão, ou seja, apóstolo na qualidade do grupo dos doze, só os doze né, e Matias que eu fui colocar no lugar. tá? Só porque a, a regra é quem acompanhou o mestre Jesus desde o batismo à ascensão. Ou seja, consequentemente, quem vem depois, quem não acompanhou Jesus desde o início, não é apóstolo na qualidade dos doze apóstolos. Está bem claro isso. Agora, ministerialmente, aqueles que são enviados, tem vários apóstolos na Bíblia. Né? Em Atos 14, 14 nos fala, em Romano 16, 7 nos fala, tá? Paulo é chamado apóstolo, Barnabé também chamado em algum momento, né? É... Tiago, irmão do Senhor, Júnior, né? há outros apóstolos que são nomeados, mas esses apóstolos que não participam do grupo dos doces são no termo é, literal do texto que estão enviados. Paulo disse assim, eu sou apóstolo, né? se para os outros eu não sou, mas eu sou para vocês, falando com a igreja de Corinto. Aí ele disse assim, porque eu né, iniciei essa igreja, eu vos gerei, Apóstolo, tá, literalmente, né, aquele que é enviado, é um plantador de igrejas. Apóstolo, Paulo diz assim, eu edifiquei não sobre fundamento alheio. Né? Então, apóstolo é aquele que vai e começa a igreja do zero. Esse é o apóstolo. Missionário é isso. Missionário é ir, abrir igrejas do zero. Tá? Esse é o ministério. Tá? Do missionário, tá? Aí há outros, outras pessoas que se autodenominam missionários, mas nunca abriram uma igreja, nunca começaram a igreja do zero, tá? Então, pode ter outra função, talvez evangelista, alguma coisa, mas missionário apóstolo, né? Segundo a definição de Paulo, é aquele que inicia igrejas, tá? Do zero, né? Estrutura, deixa um líder e passa adiante, ok? Profetas portadores da mensagem divina agiam visando contribuir para que o corpo de Cristo prosseguisse a maturidade espiritual por intermédio do ensino da interpretação da palavra de Deus e de sua aplicação. O Espírito compartilhava a verdade de Deus com os que possuíam o dom de profecia. Tá? Agora, aqui é bem claro, apesar de nós termos tratado na alguma lição é, sobre dom de profecia, Tá? Nessa lição também eu citei algum comentarista, tá? Acho que foi o Anne Gruden, tá? Que disse que o dom da profecia também pode ser manifesto, né? É por intermédio do ensino e a interpretação da palavra de Deus e sua aplicação. Ou seja, um pregador, tá? Alguém que está ministrando a palavra de Deus, né? Pode ser usado Tá, pode ter o dom de profecia, porque o dom de profecia também está é, atrelado, tá, é, entrelaçado com o ministério de passar a palavra de Deus, tá, através do ensino, né, através da palavra, tá, e ajudar as pessoas a aplicar essa palavra. Então, o dom, tá, o ministerial de profeta, né, às vezes... Numa igreja pode ter o dom de profeta, alguém, tá? E o dom de profecia outra pessoa. Você vai ver isso em Atos, né? Quando havia profetas, né, na como Filipe, as filhas de de Filipe eram profetizas, né? E também há Agabo, Ágabo já tem o um ministério do profeta. Você percebe que é diferente? Tá? Isso é importante a gente perceber, tá? Por profetas, às vezes, não necessariamente vão ficar falando em línguas para dar uma mensagem. Às vezes, estão pregando no microfone, usando da palavra, e Deus fala palavras inspiradas para soltar, consolar, edificar a igreja. Evangelistas. É, do grego, <coughs> evangelistas que literalmente significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. Esse dom conferia ao evangelista possuir uma capacitação especial para conduzir outras pessoas a Cristo. O apóstolo Paulo era um evangelista, assim como Timóteo. O apóstolo Paulo, ele é, se permitia, né? Que Deus usasse em diversos ministérios dentro dos seus contextos, né? Ah, veja, evangelista, né? É Tem um dom de Deus, uma capacitação especial da parte de Deus, para conduzir as pessoas a Cristo, tá? Ah, isso é muito bonito. Uma palavra do evangelista, às vezes, como Billy Graham, você pode observar, eu acho que o melhor modelo que nós temos de evangelista é Billy Graham, porque ele tem mensagens, tá? Simples, ao mesmo tempo, profunda, tá? Então, Simples, eu quero dizer, que não tem muita ah, assim muito ornamento teológico, tá? não tem muitos versículos bíblicos, não vai de Jesus Apocalipse, não. Não, não há profundidade nesse aspecto. Tá? Mas há profundidade na compreensão da, da questão de salvação. Tá? Então, Willi tem uma palavra simples, mas muito convincente para as pessoas virem a Cristo. Tá? Então, esse é o papel do evangelista. Lembrando mais uma vez, esse evangelista, quem tem o dom do de evangelista, deve ensinar a igreja toda num projeto, por exemplo, de evangelização. Ele não tem capacidade de transferir o dom, não, não é isso tá mas ele tem compreensão pelo Espírito Santo como fazer a abordagem para o pecador como fazer o apelo tá é isso importante né na evangelização tá verdade a variedade de dons e a multiforme graça de Deus tem pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo doutores outros dons ministeriais a serviço da igreja Existem muitos dons e nenhum das listas visa ser exclusiva. 21 deles são listados no Novo Testamento, todos são complementares entre si, nenhum completo em si mesmo. O fato de nenhuma pessoa ser autossuficiente leva à interdependência. Esse é o autor, David Lean, tá, que fala. É, agora ele nos cita aqui, é, 21 dons listados no Testamento, tá? Mas, segundo alguns outros autores, como Peter Wagner, por exemplo, é, não existe, esse menos de 27, tá? deve ter mais, tá? É, porque, às vezes, nós temos um padrão de identificar um dom, né? Um formato. Por exemplo, achamos que dom espiritual né É só né é pregar profetizar curar né mas em alguma lição nos vimos que existe o dom de servir tá? então uma pessoa é que sabe cuidar da igreja fisicamente que higieniza a igreja sabe ornamentar a igreja deixar linda é um dom tá você pode ver na Bíblia tá então isso é muito importante de servir a multi Forme graça de Deus. pastor responsável por conduzir o rebanho. já quem tem o dom de pastorear, né? O dom de pastorear se desponta quando, pela capacitação do Espírito, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir, em cuidar da sã doutrina. Refutar as heresias que surgem no Senhor da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina, Tá? Eu coloquei aqui gerar pastores, deixa eu explicar melhor. Tá? Primeiro, aqui das funções pastorais. Né? Ele tem, ele é capacitado por Deus tá? para guardar a igreja, resguardar, proteger. Lembra que Davi disse, eu vi vir o leão, eu parti para cima. O urso, mesma coisa, tá? eu arranquei a ovelha da boca do leão. Então, isso é interessante, tá? Muito importante, né? Que o pastor, ele tem esse cuidado, né? Ele está de olho nas ovelhas dele, né? E ensinando para que ser refutado as heresias. Além disso, tá? Assim como os outros dons, o dom pastoral também tem o dever, tá? Eu já falei no início, como exemplo geral, aqui ressaltando, tá? Ele tem o a função, mediante sua, tá? Seu exemplo, tá? E a capacidade que Deus lhe deu, ensinar como os membros guardarem, protegerem os outros membros, como cuidar dos outros membros, tá? Isso de suma importância, tá? Que nós peguemos bem, porque pastor não é só pastor, se ele for um pastor sábio, ele vai ensinar a congregação como cuidar um dos outros, Podem ensinar os líderes dos departamentos a cuidar das suas ovelhas, tá bom? É Doutores e mestres, aquele que possui este dom consegue obter revelações do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus e comunicar conhecimentos é, proeminentes para a saúde do corpo de Cristo, fazendo de tal maneira que os crentes consigam aprender. Veja. É, eu disse uma importância aqui, eu coloquei me, mestres, tá? porque em alguma tradução, né, traz assim, tá? nome de mestre, apesar da nossa revista está? doutores, né? mas também é, no grego você vai ver, tá? em algumas traduções, é possível traduzir como mestre. tá? Porque aqui, literalmente, né? essa unção de mestre, tá? É, quando vem a unção, né? é interessante que parece que o olho, né, a visão, se abre e expande na compreensão do texto. Né? Ou, às vezes, né, parece que ele foca de uma forma tão detalhada na palavra né, que você, quando está nessa noção de mestre, você sabe que aquela palavra, aquela vírgula, aquele ponto e vírgula faz diferença no texto aquela conjunção, aquele verbo, aquele substantivo faz toda a diferença naquela interpretação do texto, tá? E assim também ensinar aos outros como fazer, certo? É um dom de mestre, né? Um dom maravilhoso, né? Para a edificação da igreja. Os dons, dons os dons, outros dons ministeriais a serviço da igreja, né? O apóstolo Pedro também enfatiza que a vida dos discípulos, de Cristo, é marcantemente caracterizada pelo serviço aos outros que, para tanto, a multiforme graça de Deus opera na vida de cada um, através da dinâmica dos dons, segundo as necessidades que vão surgindo, tá? Como nós dissemos, alguns autores já identificaram mais de 27 dons, e ainda, né, há os dons que se são chamados dons ifenados. E o que é isso? Dons efenados Ligados por um ifen. Tá? Por exemplo, em Efésios. Né? Você vai ver em alguma tradução, tá? e o grego permite isso, né? que é traduzido às vezes pastor-mestre, tá? ligado por um hífen, ou às vezes pastores e mestres. porque às vezes a pessoa pode ter sim, no seu ministério, a, a expressão, a manifestação tá, dos dois dons. Ele é pastor, mas na sua função pastoral, na hora do ensino, tá, o dom do mestre vem, né, manifesta, pelo disser, tá e ele ensina com clareza, ele é pastor só que também é mestre, tá? Ou seja, essa variedade de dons, né? Essa junção que pode surgir dos dons, tá? Gera muitos outros dons, ok? Meus amados, meus irmãos, Deus abençoe, nós apresentamos a relevância dos dons ministeriais na igreja, mostramos que os dons ministeriais são atuais e expomos a variedade de dons e a multiforme, graça de Deus. Aí faltou uma palavrinha, né? Tá? É, mas aí tá tranquilo, depois eu ajeito mando o slide certinho para vocês. Né? Quem quer, né? É, um, os slides, tá? Se você quiser esses slides, é só mandar é, um WhatsApp. Meu número de telefone está debaixo do vídeo. Manda uma mensagem com teu nome e a cidade, por favor, tá? E aparecendo a imagem, né? que às vezes eu não respondo, se a pessoa não manda nome, não tem imagem no WhatsApp, eu não respondo, tá <risos> tá bom? É só para ter cuidado, né? Então, nome, cidade, né? Ele disse, eu quero os Slides, aí nós enviamos, tá bom? E você é convidado a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, sua curtida, tá? E compartilhar com mais, irmãos. Deus abençoe a paz do Senhor, é, boa escola bíblica para todos. Os amados irmãos.